Opa, fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Sr. Titia trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, nesse vídeo é de evolução, como que dá pra vocês perceber aqui, eu tô com a pontinha da live Essa eu tô fazendo live aqui no canal direto, direto, mano, daí tipo assim, eu decidi começar uma conta do zero Opa no meu servidor, sendo free, esses cupom que você tá vendo aqui, ó, eu vendi coisas aqui no meilhão O que que eu vendi no meilhão, pra você tem noção, vendi... Ração de pet, dropei muito na live Coloquei aqui no meio e a galera pegou e comprou Agora a estátua do rei tá liberada, né? Hoje é segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo Pra vocês terem noção, eu tô gravando esse vídeo 4h50 da manhã, então merece muito o seu like Esse é postado hoje, praticamente Então, é basicamente isso, né? Vamos lá O que que eu vou tá fortalecendo aqui na minha conta? Vou tá fortalecendo o Totem O Totem quer ver, tá nível 16 Vou tentar checar o nível 50 Como essa conta é totalmente free Daí vai depender muito de mim também, né? Tem de fazer muito PVP, tem de fazer muita coisa nela. Ela tá upando devagarzinho, mas tá conseguindo chegar no, no lugar que ela precisa. Tem muito prey aí que tá querendo mais forte que eu sendo free, né? mas os caras têm mais tempo que eu, daí estão upando freneticamente, né? Enfim, vamos lá. Não tem nada ativado nessa conta aí, como que dá pra vocês verem? A continha é bem simples. Posso até, eu não sei se eu vou gastar em evolução esses up. beleza, porque eu pensei em gastar, mas não, melhor, não tem coisa lá top pra pegar, mas, enfim, e fora que no final do, do vídeo eu vou pegar o um evento, esse último, não, esse penúltimo evento aqui, ó, e amanhã vai sair um evento, que amanhã é sai um evento aqui, mas é de código também, sou fiel, que é um evento muito, mas muito bom, só pro spray que é fiel aqui no jogo No caso que vê que ficou online é, Se dedica Vai sair muita, mais muita missão Fora as missões que já tem Vai sair ainda mais Mas vamos a evolução Que eu tô ligado que você tá aqui por isso Então beleza Primeira coisa que eu vou tá fazendo Usando a estátua do rei Como que funciona a estátua do rei? Você dá de contribuição aqui E você pega os pontos que ela te fornece Com esses pontos você troca no shopping da, é, da estátua Entendeu? Simples, rápido e fácil muito da hora, beleza Vai vir aqui, colocou 10 pontos Não, eu vou colocar mil deixa eu ver aqui, mil cupom Vim ganhar, deixa A quantidade de pontos aqui da horinha Esses pontos vocês vão entender o que eu vou fazer E ficando Top 1 aqui, você ganha uma foice No caso, não é essa arma aqui não Você ganha uma foice, uma foice bem Bem da horinha, cara, na moral sim. Vocês vão curtir Vou doar pelo menos uns 2 kk de, de cupom aqui pegar uma quantidade de pontos da hora O que, que eu vou comprar aqui vai ser honra Vou então, derrubar o Totem, deixa ele tentar né, deixa 50 Essa evoluçãozinha aqui, vamos ver se vai dar bom Se vocês apoiam esse tipo de vídeo, deixa o like né Porque eu não pedi o like no começo do vídeo, sempre peço Peço para se inscrever, mas hoje foi diferente A gente tá começando de um jeito diferente Vou ficar com 4kk de cupom, porque eu tenho que doar muito aqui pra me pegar aqui ver. Honra. Beleza, vamos ver isso aí. É tranquilo. Pontos. Toca ponto Fechou. Pega esses pontinhos aqui. Mediano tá em primeiro lugar aqui. Mas vamos lá. Esses pontos, primeiro vou abrir as honras. Honra vocês estão ligados do jeito que é, né? Quando você compra e abre elas. Daquele bagzinho É, galera No último vídeo Lembrando bem Não deixei que ver O link do voucher aí na descrição Nesse vídeo eu vou deixar Daí você pode baixar esse novo voucher Usufruir da forma que você quiser E é basicamente isso, cara Deixa o like Se inscreve no canal E vem jogar o jogo Que tá bem na hora Bem ver, intuitivo E divertido Vocês vão curtir Vamos que vamos Vamos upar essa continha aqui Porque ela tem muito Ao par garanto que vocês vão curtir Demais Cara Tá incrível tinha que ver, tô começando, quer ver free E vai ser free até o final Quero ver quantos que vai pegar de atributo, mano Sendo free a galera quer ver Eu quero impressionar quem quer ver quer jogar no servidor Muita gente cobra aqui Fala, não, não tem vídeo ensinando como upar, como ficar forte Se você pegar e assistir essa saga de vídeos de evolução Você vai conseguir ficar forte, cara Beleza Vocês viram que eu comprei aí A honra, abri Tranquilo Agora o que, que eu vou fazer? os aqui pra mim Ó, farmei, vendi não, No caso, quer ver, eu dropei Vendi, farmei cupom Comprei meus é, Comprei meus up Agora eu vou usufruir deles na, Aqui no totem Muito da hora, cara <risos> Diferenciar demais E você pode fazer isso, quer ver, simples, mano Sem gastar nada Basta ter, que ver, é, mentalidade para você dropar, onde que você pode dropar? Aqui tem castelo sombrio. Tem bug normal que você dropa muita coisa da hora. A formiga eu tô configurando ela para poder quer ver, trazer uns dropinho maneirinho. Entendendo? O negócio tem que ser top, cara. E vamos que vamos. E aí eu vou deixar aqui, quer ver? Tudo upado. Lembrando bem, né, galera? Tem nossas redes sociais aí do servidor: tanto Facebook como Instagram. Também tem o WhatsApp. E Discord, a gente usa muito Discord. Eu sempre tô ativo no Discord. Se você gosta de entrar pra conversar, a gente tá lá. Sempre trocando uma ideia. Eu não sei se vai bater, que ver, nível 50 aqui no totem, não. Mas eu vou tentar. Eu não vou colocar música de fundeira o vídeo. Porque dessa vez eu vou ir. Tipo assim, vai ter corte, é claro. Eu não gosto de trazer um vídeo cru pra vocês. <risos> vai ter uns cortes da hora. Mas. Vocês vão entender que a gente tem de upar devagarzinho Tem de mostrar etapa por etapa Seria melhor quando a, a, a clicasse aqui, né? Mas, ó, que da hora, que você clica aqui, ó Capítulo 3 Os atributos totais do capítulo Já ataque, tá, defesa, agilidade, sorte, saúde hum, Dano em armadura 40, 46 de dano em armadura Saúde dá 630, no caso é a vida, né? É, sorte, 102 E o restante também, né? Tudo 102 da hora, não que você vê os atributos que vai subir na sua conta, bem da hora, mano. E olha que eu nem gastei muito, é eu gastei uma quantidade legal de cupom mas querendo ou não, eu não precisei do painel. E olha que eu sou dono do servidor. Se eu quiser pegar no painel cupom, vir aqui fazer um vídeo tipo disfarçando, tá ligado? Podia bem, bem fazer isso, mas tô aqui no UP, tô virado também, fazendo que ver o farm mostrar realmente que eu não preciso escrever no painel sempre o que vem sem painel em altos servidores aí então o que custa fazer a mesma coisa no meu não, não vai me matar e querendo ou não ainda vou agradar quem quer jogar que o cara às vezes não sabe o pa tá uns seis c cinco anos sem entrar pega um vídeo desse aqui de início vai entender legal como funcionam as coisas e, como eu disse pra vocês, a gente vai upar devagarzinho. Como a gente não tem muita honra, vamos por etapa, né? Aí, beleza. Ó, deu pra upar nível 23? Não precisa esquentar a cabeça, sobrou o cupom. Vai dá pra comprar as coisinhas. Subiu um atributo aqui. É pouco, mas já subiu. O que eu posso fazer? Vim aqui no leirão, comprar, quer ver? Comprar o que tem aqui, né? O super pedra Ó, tem... Daorinha, tem um escovarzinho aqui. Shadowfall. Tá muito caro. Você é louco, mano. Vamos comprar essas coisinhas aqui. Tô jogando como se eu fosse um player normal, galera. Não vai ter tanto, tanto mistério, não. A vassoura aqui tá muito cara. Essa roupinha aqui, ó, da tá daorinha, tá no preço da hora, bem caro também. Super amanhecer da Vitória. A vassoura tá mais caro que o amanhecer, às 55 permanente. Vem pro pai. Hum, deixa eu ver o que mais. Vai esses dois aqui também. Eu vou pegar. Vou pegar só um. No caso vai ser esse daqui. Os caras vai fazer cupom aí nas minhas costas. Beleza? Yeah. Deixa eu compro essa árvore. Tá muito caro, tá é doido. Esse cara tá passando. passa a faca. Beleza, os itens aqui, galera. Que... Ó, pra você ver, ó. Deixa eu ver onde que isso aqui vai. Aqui, pulseira. Beleza, aqui vamos ver se tem como transferir Ainda é transfere é, Beleza, vamos lá Crédito, 5k de atributo, hein, galera essa é a noção Permanente ainda o é um negócio que esse cara ainda recama né Agora vamos colocar a roupinha aqui, ó, tributo, ó 170 de armadura 100 de atributo Dropa no ag vamos colocar um asinho aqui também o que mais? é vamos colocar um terno aqui só para esse esse kit que tá bem feio aí, beleza pontinha aqui ó totalmente feio basicamente isso aí ó que pegou de atributo 5k de atributo, eu conto mais no atributo que FC Que o que vale mais aqui no meu servidor É atributo No FC tipo assim, não é lá essas coisas não Vamos aqui no depósito Pra ver se eu tenho um colarzinho aqui sobrando Eu ganhei essa aqui Ficando top 1 lá na Na estátua Como, é, Eu comprei umas coisinhas lá E não tinha, a galera não doou tanto Vamos pegar essa arma aqui ó, Pra você ver, se pega ela mais doce Aí junto com ela tem ó Foi esse mágico caído Tem um capacete de mágico caído Daí tem tipo, quando você coloca aqui do lado Você vê os kits, ó, que vai te dar porcentagem Entendeu? Ó, diminui é, é tipo um kit Esse kit é bem da hora É igual o Bakufu, quando você compra ele completinho A gente vem escrever ver esses Tipo, kit por fora vou manter o servidor, e daí fica bem horinha. Mas eu acho que eu não vou ter O colar que eu tava precisando aqui não